Fala rapaziada, e aí, tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Hooligan. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Warcraft aqui no canal. Mano, estamos aqui para fazer o crime. Não é o crime, né? Mas é uma coisa que a gente tá protelando aí há algum tempo e muita gente vai já vai vir me questionar: "Mas por que que você mudou de servidor?" Mas por, porque o título do vídeo você já viu, né? Que a gente mudou o nosso o nosso criou, na verdade, o nosso personagem no no Stormrage. Então, é, a gente vai gastar o nosso boost aqui no, no, no Storm Rage. Esse aqui é um dos personagens do Nemesis. E eu não sei se vocês sabem, mas tá rolando um... Do dia 17 ao dia 20, um evento de retorno ao WoW que as pessoas podem entrar e jogar... Até o level máximo aí, sem ter que pagar nada E ne, durante esse evento, os serviços de transferência de personagem Estão liberados, né? Liberados, na verdade, não grátis Mas você tá com um desconto legal para poder fazer essas transferências E tem uns pacotes lá que dá para fazer isso Primeiro de tudo, eu não tô falando para ninguém fazer isso que eu tô fazendo agora, tá? É, é uma decisão minha, conversando com os meus amigos Conversando com, por exemplo, o Silvão, o Di A galera do canal aqui que já tem personagem em outro servidor e segundo... Mano, se você for transferir o seu personagem... Não transfira por conta do seu youtuber favorito... Do seu streamer favorito estar indo para esse servidor... Eu já mudei de servidor algumas vezes aqui no canal, mas é de responsabilidade minha. Se eu quiser voltar para o servidor antigo, eu vou e pago. E não tem como eu fazer isso por vocês, né? Às vezes vocês criam um personagem, upam ele e depois se arrependem, e eu não tenho como controlar isso. E... Então tomem essa decisão conscientemente, tá? A gente sabe que o Rage é um servidor muito forte na Aliança, e o Names, a gente costumava criar no Names aqui no servidor do Brasil. Aí vocês falam, hooligans, mas a, a Action House, ela tá unificada. Eu tava conversando ontem, e aí me falaram e eu entendi realmente que a unificação da Action House é só por conta dos reagentes, né mano? Então, é, por exemplo, um BOE que você dropa em raid, é, outros itens craftados, essas coisas, elas não entram nessa unificação de Action House. Então pode ser que no servidor do Brasil seja um pouco desvalorizado por conta da gente saber que a comunidade brasileira não sabe muito bem lidar com isso. Mas isso não é só no jogo, né? Isso a gente pode levar pra vida também. Porque o brasileiro não tem essa educação financeira e isso acaba refletindo um pouco no jogo com relação ao Action House. Eu não sei se vocês entenderam o que eu tô querendo dizer, mas é uma das indicações para ir pro Rage. Segundo, a minha intenção é entrar na guild do Jagan lá no Rage, tá? Então, a guild dele é PVP, eu tô focado bastante em PVP com o meu hug e provavelmente eu vou fazer conteúdo do PVE, mas eu quero estar full domination até a próxima, o próximo dia 28 agora. Que tá chegando daqui nove dias, meu Deus, velho Vamos ter que correr, rapaziada, beleza? Então, sem mais delongas, se você não for inscrito aqui no canal Por favor, considere se inscrever estamos postando vídeo todos os dias aí A gente postava às sete da noite, agora a gente tá postando às onze da manhã Pra galera poder almoçar em paz e... Assistindo os videozinhos, né? E é isso, mano, tá? Esses daqui são meus personagens que estão no Nemesis, tá? Meu boost tá aqui E o que, que a gente vai fazer, velho? Eu vou pagar... Uma transferência em grupo de três personagens, né? Tá custando, se eu não me engano, 90 reais na loja, 100 reais. Eu vou pagar isso aí. E aí, eu quero, eu quero definir com vocês aqui qual que eu vou levar. Eu já sei praticamente qual que eu vou levar. O Hug, principalmente, que é o, tem sido o nosso main char. Eu já tô colocando as partes de dominação nele aqui. Tem feito bastante arena. Principalmente aquela solo mix. Tá muito da hora de fazer, velho. É, recomendo demais vocês pra formar PvP. Muito melhor que formar em BG. É, o Guerreiro. Eu quero muito levar ele, porque o guerreiro... O Fúria tá prometendo aí nessa nova expansão. E guerreiro, cara, é muito louco de jogar de guerreiro, né? E o Hunter. Eu tô querendo levar essas três classes, tá? Porque o que acontece? Mano, o monge, ele tá sendo upado, o mago faz muito tempo que eu não jogo com ele E o Warlock, eu não me identifiquei tanto assim com a gameplay de Warlock Então eu acredito que nem vou fazer questão de jogar nessa expansão de Warlock Mas pode ser que lá na frente a gente, a gente gere conteúdo de Warlock sim, transfira, upe um novo personagem Sem problemas Conjurante não vale a pena levar porque ele é uma classe heróica, então eu vou poder criar... O foda é só escajar é 278 que eu dropei, mano, mas tudo bem. É, eu vou poder criar um novo lá no servidor, ele já nasce level 58, 1 um por dois níveis e já era, tá? Sem estresse, ele é bom pra poder... Você botar um personagem rápido no level 60 para você poder farmar alguma coisa, algum transmog, alguma montaria. Porque é um personagem a mais que você vai ter na sua conta. Tá, manos? Então vai ser Ladino, Guerreiro e o Caçador que a gente vai mandar nesse primeiro momento. E a gente vai já criar também o... Cara, a gente já vai chegar no servidor com quatro personagens, velho. Regaçando! O Jagan, que, o Jagan libera quatro vagas nessa guild aí que o pai tá chegando, beleza? É, Manos, vamos aqui, ó Pra criar um, um bagulho Pra dar um boost Esse boost aqui é da... Ó, meu AZ Eu tenho um rug no AZ Agora, o, o crime é a gente achar Storm Rage aqui, né, velho Storm Weaver Eu acho que fica lá embaixo Storm... Storm Rage Esse aqui, né? Eu não tô lendo errado, não, né? Storm Rage Storm Rage Storm Rage O meu medo... Ó, você se lotado pode resultar um bagulho Não tem, pro... não tem problema, não tem problema. Tá. E, a, e aí, a grande questão, mano. Vocês viram na capa do vídeo também. Não tem como esconder. Mas qual vai ser o personagem que a gente vai dar boost? Vai ser esse Prist-Gordão? Não. Se bem que o Prist-Gordão, assim, fica style, né, velho? Uh, vai ser... Um... Demon... Fucking... Hunter, babies. Por quê? Porque essa classe, ela tem mobilidade. Ela tem um AOE fudido de da hora. Ela tem... Tá muito forte agora no pré-patch. Pode ser que ela fique mais forte? Pode ser, com certeza, né? Porque vai ter mais 10 pontos de talento pra gastar nela. Cara, esse bicho aqui tá mar de suentinho velho. De da hora. E eu tô gostando muito de jogar de melee. Então, como eu tô jogando de rug de... Ó, oh, Hulk, Guerreiro, Hunter e o Hunter, meu Hunter é melee, né? Hunter, e agora pra fechar o time, quatro personagens melee vai ser o, o Demon Hunter. Eu, eu acho que só essa raça pode ser Demon Hunter, né, mano? Ou oh, worgen pode... Não. Cara, assustei, véi. É só... Porque você coloca o mouse aqui em cima, ó. Ué. Era pra ele mostrar quais que podem ser. Mas eu tenho quase certeza que só ela pode ser mesmo. Então, beleza. Tudo bem. Eu não posso criar Dractear. Você precisa ter um personagem do nível 50 nesse servidor. Ok. Não tem problema. Não tem problema, eu vou ter um agora. Jogo, você tá de sacanagem comigo. Nossa, velho. Cara, vamos dar um personalizar aqui. Vai ficar insano esse boneco, irmão. Eu, eu gosto de fazer um, um... Olha, já gostei desse aqui, mano. Eu, eu gostei desse cabelo, velho. Mas eu acho que a cor do cabelo pode ser mais assim, ó. Aqui tá da hora. Eu tô com o chifrinho júnior. Que é o chifrinho... Chifrinho ju... Igual o sátiro, tá ligado? sátiro quando vai crescendo, ele vai amadurecendo e o chifre dele vai crescendo. É tipo isso. E vamos colocar Demon Huli. Será que vai dar? Demon Huli. Acredito que vai dar sim Aí, ó Beleza, guys? Ok, babies, ladies and... Uh, level 8 Ok, e a gente já vem aqui e faz o seguinte Escolha um personagem Já posso escolher nosso um Demon Hunter Ele vai ser Devastação Com certeza Próximo Uh, devastação, passar de nível. Tem certeza que avança o personagem? Não será possível mudar a escolha após, eu, após esse espaço? Beleza. Let's go, baby. Antigamente não valia da, da Bush em Demon Hunter, porque ele já começava a level alto também, né? Ele era classe heróica. E aí, mano mendigo? Eu também tô contigo, mas essa sábio. Da você aprendeu comigo? Cola um adesivo? Verde ou vermelho? Aham, é vermelho. Eu criei um perfil definitivo aqui pra mim do Details, velho, que aí eu não preciso ficar toda hora alterando, é bem mais fácil. Aí eu venho e excluo aqui, ó, remover perfil. Aí eu excluo do Zenitsu, excluo do Demon Huli e deixo só o meu perfil Details Hooligans aqui. Que é bem melhor, cara. Recomendo. E é, lembrando que esse perfil aqui e todos os meus perfis que eu tô utilizando aqui, perfil de interface, tá lá no nosso Discord, tá? Pra você ter acesso a, esse, a essa aba do Discord de Addons. Aí você só precisa ser ou membro da Twitch, ou é, inscrito da Twitch, ou membro aqui no YouTube. E tem um planinho lá que é de R$4,99 só pra... É, vocês vão estar tá ajudando o canal e vocês também vão ter acesso a essa questão, tá? Essa coisa de, de addons. Então vamos fazer a configuração aqui, só pra vocês verem como é que é simples depois que vocês tiverem acesso lá, é só baixar a interface, colar aqui e já era tá? É... aqui ó eu gosto de deixar o, o bagulho no 18, porque eu sou meio segreta aí eu venho no modo de edição aqui ó eu já tenho o meu perfil, né? Que é esse rule definitivo aqui e é o perfil que vocês vão conseguir baixar lá no nosso Discord na aba Addons. Aí é só clicar aqui, ó. Ele já modifica tudo, já coloca em quadro de raid, já coloca no padrão que eu gosto de utilizar aqui. Você vê que já alinhou com a minha câmera, o, o chat. As barras aqui, ó. Vocês vão ver que vai puxar a barra, mas ela não vai estar tá aparecendo. Aí o que, que você tem que fazer? Você tem que vir aqui nas opções, barra de ação e você tem que habilitar essas barras aqui, ó. Tá? Pra aparecer todas da minha configuração. Fez isso, mano, a gente já tá com a interface praticamente toda configurada Barras, details e o chat Tudo que a gente precisa tá certinho Tá? Agora, o, o, o crime é Como jogar... Planar não precisa, não precisa puxar skill Como jogar de Demon Hunter, né, mano? Não, não é uma classe muito difícil? Meu Deus, guys, fomos invadidos por uma gatinha Toda vez que a gente tá fazendo o vídeo, vocês vê que ela aparece aqui, né? Dá um oi pra eles, Honey ela é filhotinha, ela tá aprendendo Sobre o mundo das magias Vamos pra lá, vamos Ah, metamorfose Eu prefiro ser Essa metamorfose ambulante Do que ter aquela Velha opinião formada Sobre tudo Sobre o que eu... eu vou deixar aqui, ó Planar, metamorfose Caras, eu acho que pra esse primeiro momento Vai ser isso, tá? Visão. Ah, isso aqui é pra poder achar os, os, os invisíveis, ó. Por isso que eu me fodo no PVP, cara. Contra... Ele ativa isso aqui e dá uma caçada. Olha lá, ó. Ele ativa isso aqui e vem devagarzinho. Aí ele mete uma caçada. Me pega toda vez que eu tô de rug. Tá? E agora a gente faz assim, ó. Shift-P. Pra gente ver quais são os transmogs. Que vai ser da próxima expansão. Normal. Heróico, mírico Localizador Elite Não é dos mais bonitos não, vou ser sincero pra vocês, tá? Ah, é o mesmo... Ele usa o... Olha, cara Ele usa o mesmo do Rogue? Ah, é, né? E... Ele usa... Ele usa couro Nice já tem alguns transmogs aqui que a gente já poderia colocar nele, mas eu, eu quero que... Aí eu vou ter que farmar baluarte, farmar umas paradas, porque ele tem uns transmogs muito bonitos, mano. Olha, esse aqui, esses aqui, tá ligado? Nossa, esse aqui eu nem sei se dá pra comprar, acredito que não. Não sei, tem que ir no NPC pra poder dar um bizu. Ó, ó, baluarte, mano. Dúvidas? Vou ter que ir lá em baluarte, vou ter que morar em baluarte. Localizador... Até o do localizador é bonito, mano Porque o ombreiro... Nossa, é bem bonito do localizador Pra ser sincero pra vocês Do localizador de... Mas aí a gente vai ter que pegar esse aqui Porque, putz... A ombreira desse aqui é muito louca Mas eu gostei mais do estilo e da coloração Do... Desse aqui Realmente parece uma armadura, né? Deixa eu ver o que tem mais pra cá Esse aqui é série... Nossa, que diferentão, velho Que legal esse aqui Olha... Yeah. Salão da Ordem do Legion. Ah, do salão, mano. Putz, tem muito... Nossa senhora, tem muita coisa pra gente pegar, rapaz, hein? Meu Deus. E outra coisa que eu ia definir aqui são as montarias, né? Porque a gente coloca... Eu costumo colocar uma montaria pra poder voar. Vamos deixar o nosso dragãozão mesmo. E uma montaria... Que eu sempre coloco aqui, deixando até no atalho do Shift-R, é a minha montaria de poder reparar. Aí a gente dá um Shift-Tab sai voando por aí. E eu acredito que a gente já começou com a velocidade máxima de montaria. Bom, isso é bom pra caramba, velho. Pô, buxizinho, salvando vidas, né? Estamos aqui então no Storm Rage. Não sei onde que vê, onde que eu tô, mas tudo bem. It's ok, Fakon, eu não vou fazer aquela missão ali, que aquela missão é do Shadowlandia. Eu não sei se eu consigo já joinar masmorras especiais. Uh, já dá pra joinar o Udaman? Não, não dá, é disponível pra algumas masmorras. Por quê? Ah, não, ok. Calma, calma, calma. Eu já vou deixar joinado, porque qualquer coisa durante esse vídeo aqui, a gente já entra com o Demon Hunter lá em Udaman pra dar uma brincada. Beleza, Que Adam que tá dando Scrap. Scrap está dando. Olha o tamanho da bag. Já começamos com uma bag sensa. Isso aqui. Mano, tem que ter bag para farmar Transmog, velho. Ok, é o Scrap. Vou ter que. <coughs> Desculpa. Desabilitar. Ai caramba. Addons. Big debuffs. Não precisa porque eu tô utilizando uma interface que não, não tem necessidade. Killing Blow deixa. Pound deixa. Plater... Eu vou tirar o plater, deixar só o trite. Hum, hum, hum, hum. Eu não tenho nenhuma aura pra ele, então. E o scrap que tá dando B.O.zinho. Tem que atualizar ele lá. Tá. Ok. A gente precisa falar com a crona, não, né? Deixa eu ver. Pra gente falar aqui dentro. Não, não cabe eu. Salve, rapaz. Olá, camarada. Acabei de chegar aqui na bagaça. É pra ver. Isso aqui faz parte da missão do... Ué? Encontre o Rafa e o Invento Bravo. Isso aqui é outra missão que a gente tá fazendo, tá? Só pra... Uh, aprender sobre os mecânicos. Isso aqui é a missão de raça aliada. Ok. Vamos ver só se a gente ganha alguma coisa. Nossa, mano, é legal demais essa mobilidade de DH, velho. E eu nunca, mano, eu nunca tive um Demon Hunter no level máximo. Pode ter certeza que eu vou me divertir muito com isso aqui, com o Rug nessa nova expansão. O Rug eu já tô me divertindo pra caralho, né, velho? Vocês veem gameplay de a, a, O próximo vídeo que eu vou fazer de Rug pra vocês aqui vai ser fazendo a Arena Solo Mix. Aqui está a figura que eu tanto vi falar. Solo Mix pra vocês eu tanto que é da hora de, de upar lá. Pegar. Vou pular aqui que a gente já viu, né? Em vários vídeos aqui do canal a gente já deixou rolar essa. É um prazer te conhecer. É um prazer ter conhecer. Aquela, aquela parte que a gente vai resgatar os aliados. Não é resgatar, né? Não é resgatar, guys. É falar com os manos pra falar assim: a gente precisa ir lá nas ilhas do dragão. Precisamos de ajuda para enfrentar um novo mal. Agora são dragões dos elementos que a gente vai enfrentar. Muito doido. Eu tô, tô ansioso, velho. Anda! Vai eu tô tem fazer, eu tenho um mar... martelo macanudo. Eu tenho um Martelo macanudo. Tipo, eu, eu conheci uma gíria que chama Bacanudo, né? Que é tipo bacana, bacanudo. Tipo, agora mac... Macanudo com M, eu nunca ouvi falar, não. Vamos falar aqui também. Ok E o bom é que a gente já vai aproveitar o evento E já vai colocar o personagem no level 252, né, mano? A gente vai fazer a dungeon também Aí a dungeon pode ser que coloque a gente Um pouquinho mais... Vai que, vai que dropa aí uns bagulhos 278 pro boneco Dá pra fazer uns PVPzinho também Umas BGs Pra poder... Ir Colo... colocando um setzinho PVP nele Ó, chegamos aqui no Storm Rage é um, você já vê que a população é um pouquinho diferente do Nemesis, né? Nemesis, não, a gente não fica essa galera muito parada aqui em cima. População. Servidor completo, né, mano? Cadê o... o... Ai, será que eu vou ter que fazer primeiro? Okay, okay. Ah, existem algumas configurações que a gente tem que fazer aqui também. Ó. Opções, saque automático é importante... Um, desmontar automaticamente Já tá, importante Interface Acho que aqui não tem muita coisa não Combate Contorno é, Ele já puxou a configuração que eu já tinha no outro lá Ok, babies, let's go Cara, enquanto não join <risos> Enquanto não joina O negócio, eu vou lá A gente podia vir aqui fazer o um evento já, né mano o tempo restante 2 horas e 17. Mas eu queria farmar o Bane também. Guys, cheguei aqui em Karazhan, tá? Eu vou... Fazer rapidão o modo... Sprint Run aqui. Vamos ver se o DH, ele é... Realmente muito bom pra poder fazer isso. Assim. Deixa eu ver quanto que? Ah, essa habilidade aqui é ataque automático. Credo. Credo. Acho que é essa aqui que é investe contra o alvo. Deixa eu tirar isso aqui, peraí. Bom, a gente vai ter que adequar a rotação. Corta instantaneamente inimigos da sua frente causando... Ah, essa aqui que é a primeira minha. É essa, é essa. É... Essa aqui foda-se, porque essa aqui é ataque automático. Peraí que a gente vai aprender um pouquinho de rotations. Vamos ver o investir. Ui. Ah, ela já começa meu combo, ó. Tem um alvo. preciso de um alvo antes. Cara, o DPS dele é louco, né, velho? Ele é ele é meio agressivo, velho. Preciso de um alvo. Eu tenho que ver como é que como é que eu libero raio ocular. Se eu tenho que juntar. Ó, esse aqui ele pula da single target. Ah, raio ocular. Essa habilidade raio ocular, se você não interrompe ele no PVP, meu amigo do céu. Meu... A... Olha que boneco, mano. Você tá louco, tio. Não tem como, mano. ó abrir... Vou abri... Tô... falar pra vocês. Na real, mano, eu não tenho classe preferida. No WoW. Porque todas as vezes que eu entro na... no jogo assim, eu... eu entro com uma classe nova, eu... eu fico de boca aberta, velho. É foda. Só essa parte aqui que demora, né? Porque são cada coisinha diver... diferente, cada... Acho que shift espaço é melhor pra dar dash do que o TAB. O TAB tem que o dedão lá em cima. Shift espaço já tá aqui, ó. Vamos lá, então. Vou dar um shift 3 aqui, ó. E já vamos meter uma caçada nesse cara aqui. É, vamos dançar. Acho melhor eu ficar de boa. Já era. Raião é um ocular. Derreteu. Só eu. Louco. Vamos fugir desse lugar Baby, baby Vamos fugir Desse lugar Dá pra ir correndo e batendo Que o dano vai pegando nos caras. Cara, o cara, que é esse barulho de galinha que tá fazendo, mano? Raicular! receba. Ok. Aí já sai do Raicular, você já tem dash de novo pra poder utilizar. E lembrando, eu não tô utilizando a metamorfose. Daqui a pouco eu vou dar uma metamorfose ali. Aqui, ó, eu já... Não, aqui não, é lá na frente. Ok. Vou dropar agora, mano. Só porque... Já pensou que sorte? Só porque eu mudei de servidor, o primeiro drop grátis. Aí aqui, ó, a gente já pode... É... E... Mais perto. e direto direto pro lugar que a gente quer, mano. A tempo, o mestre tem estado Talvez um banquete... Dá um ranhão ocular aqui só pra... Não precisa matar esses bosses aqui pra poder formar esse... Esse... Esse Você mano. É mesmo uma de Vem aqui, ó. Mesmo assim, ainda de uma do seu Tô apertando o botão errado pra dar o dash. Vamos levar. Cara, tudo dele dá OE, velho. Meu Deus. Tudo no DH dá OE. É isso. Apenas. Essa primeira habilidade, ela ainda joga um... Faz um jogo de... Morre aí, mano. Essa primeira habilidade, você viu quebra essência? O que que deu ali, não? Vai direto no boss aqui. Tem como não, mano. Isso porque eu nem botei o signo. Olha o, olha o regaço. Nossa. Vem, drop. Ah, nunca drop essa merda. Let's go. Vamos lá no evento, manos. Eu vou no do meio aqui pra ver o que que tá rolando. Eu acho que o boss não tá aqui por hora. Aí quando o boss não tá, a galera não fica farmando, né? Ó, tem um cara aqui já de, de drag tier esperando. Ó, tem uma galera aqui esperando. Ô, oh, baby. Nossa senhora. Aqui, aqui gravando o vídeo é meio tenso. Eu tenho que pegar aqui, ó. E botar pelo menos um seisinho, velho. Vamos tentar enfrentar esse dragon aqui. Nossa senhora. Esses bichos são mais fortinhos, né? Raio Ó, oh, agora o dano já tá bem, bem... Mas aqui é bom pra ficar farmando, mano. Pra far... Ih, usei a habilidade rápida. Tem bastante cara da horda aqui. Preciso chegar mais perto. Dá uma transformação. Ah, quando a gente transforma, os bagulhos procam muito mais, ó. Ó, o para, o A galera tá upando o alt tudo nesse evento. Cadê a bolsinha pra pegar? Eu tenho que, eu tenho que instalar o um negócio de. Deu uma caçada no bicho aqui, só de zoos. Vamos mais pro canto ali, velho Aí, cheguei tomando um tornado. Aí, o colar... É, tá batendo 2.6k, mano. Tá ligado? Nesses bonequinhos aqui. Vamos ver na dungeon. Na dungeon eu quero ver. Vamos ver se a gente vai conseguir joinar a dungeon né? ainda nesse vídeo. Só pra gente ver a estimativa de, de damage. Ah, velho. Que merda, mano. Aqui. Vou jogar uma trevas aqui porque eu tô quase morrendo. Alguém me curou. Eita. Pulei de volta. Cara, essa muvuca aqui, eu sei, é difícil de ver a gameplay, manos. E eu ainda não tô acostumado com a rotação desse boneco aqui. Eu tô apertando o E pra dar o leque de facas. Acostumando com, a, com o Rug. Ah, essa aqui que é a minha habilidade principal. Ok, deixa eu pegar aqui. Eu não gosto muito de evento movucado senão não, velho. Eu não consigo ver o que eu tô fazendo. Mas, mano, esse Storm Rage aqui tá que tá, hein? Cadê? Eu, mas é bom que dá Hyper Spawn também, né? E Hyper Spawn os caras. Ah, mas a gente fica perdendo. Uh, nasceu o boss! Uh, nasceu o boss, baby! Vamos matar o boss. Já então, vou nele ali, vamos só terminar esse aqui. O boss não cai tão rápido mesmo. Dá uma transformação aqui. Deixa eu ver. Ah, não nasceu o boss não, velho Eu que tô louco Eu vi o elemental em pé ali Eu já achei que ele tinha nascido Nossa senhora, só os dragãozinhos passando Fazendo a, a limpa Cadê o loot? Não gostei, não gostei dessa habilidade aqui Tem que ser no... no... Opa, opa Opa! Mas o raio ocular é da hora de mandar nessa muvuca aqui. Você tá louco! Um meu poder. Pega o loot! Ai, nem, nem dropou nada. É muito difícil se localizar, velho, nessa bagunça aqui. Tá louco! Voltei e tomei outro empurrão. Vai. Está longe demais. Para voltar para a briga é muito bom, mano. De um alvo. Cadê o loot? Não dá nem pra ver Aqui Nossa, tudo isso pra não dropar nada Aí eu fico É o grandão ou não? Ainda não, o grandão tá pra nascer, mano Ó, insetos ignóbeis Que que é um ignóbio? Uh, deixa eu ficar aqui. O uh, dropou seis agora, hein? Uh, agora é o Big. Não, é o Big? Dá nem pra ver nada. Deixa eu ver se eu colocar a câmera mais longe dá. Não, ainda não é o Big, não. É o semi-Big. Ainda não tem transformação. Tá tudo no CD. Ele, o, o Demohunter, ele tem diversos recursos para ele poder voltar pro combate, mano, isso que é da hora. Raio-Cularzão. Um ok. Mais cinco essências. Preciso chegar mais... Já volta na caçada. Tem que matar esse grande aqui, ó. Esse aqui que é o. o que dá bastante essência. Quando começa a nascer os grandões assim, o, o Big Boss tá quase vindo. Interrompi. Agora. Agora, mano. Ah, agora é o pai de todos. Eu tô sem vida. Só que aqui é tanta cura que vem... Mano, é a 2 FPS mesmo o vídeo, tá, galera? Não dá, é muita gente. Eu acho que eu vou morrer. Ah, eu vou ter que jogar uma trevas aqui. Ai, Ai a poção, eu tenho poção. Ainda, uh. não está pronto. Ainda não está pronto. A vozinha dele. Vou me transformar. Ok. Raio após transformação. Meu Deus, que muvuca. A poçãozinha me salvou, viu, velho? Vamos ver quantos quadros tá. 19 quadros, mano. 19 quadros. Okay. Mas é isso mesmo, é muita magia na tela. Morreu. Morreu, peguei e vou embora. Uh, dropou da água boa. Precisa de três essências dessa aqui pra poder. Vamos logar esse bonde aqui, vem. Provavelmente eu vou me dar mal aqui. Aí o colar. Patiou. Ah, já veio, veio gente pra ajudar. Eu vou morrer. Desvencilhar. Cortei. Deu bom, deu bom. Deu bom, manos. Agora eu vou lá em Vento Bravo. Comprar alguma parte de sete. Provavelmente vai ser a arma, né? Pra gente poder já dar uma brincada melhor. Uma arma ou eu fico aqui e farmo as duas armas? Eu acho que vale a pena ficar e farmar as duas, viu? Manos, é, eu não tô conseguindo achar a dungeon. Falar pra vocês, DPS tá meio triste de encontrar essa Udamã. Eu tô há 50 minutos na fila, eu já fui lá no evento, já farmei é, moeda suficiente, comprei dois anéis aqui. Eu comprei o anel porque a gente vai fazer uma missão, já era pra ter feito, né? Mas eu esqueci de, de recrutar dois caras aqui. Aí apareceu o, esses dois malucos aqui, o Radgar e o Rafion. Aí o Radgar me deu a missão... Dessas grânulos, grânulo de energia primeva pra gente poder pegar uma arma 278, então eu resolvi não comprar arma com o bagulho do evento Eu vou ter que voltar lá, matar mais alguns bichos para poder farmar, vir aqui e pegar essa arma A gente vai ter uma arminha 278 mais os dois anéis, já de começo para brincar, tá? Infelizmente eu queria também trazer um pouco da dungeon para vocês aqui nesse vídeo, mas cara, não tá joinando de jeito nenhum, mano A expectativa aqui é dois minutos mais... Tá com 51 minutos na fila e eu ainda não consegui entrar, tá? Então eu vou deixar pro próximo vídeo a gente fazer uma dungeon com isso aqui. vou ver se eu arrumo algum healer para ir comigo, pra gente poder entrar insta. Demorou então? Esse aqui vai ser o nosso Demon Hunter. Ele tá é, na... no Storm Rage. E eu tava pensando aqui, manos... Eu... Uma coisa que eu vou me contradizer com o começo do vídeo, mas enquanto eu tava farmando ali eu tava pensando... Não vou transferir nesse pacote de 3, de gastar 100 conto para transferir, não. Eu vou deixar esse Demon Hunter aqui no Storm Rage. aí vai lançar a expansão dia 28. Eu acredito que o Rage vai ter fila para entrar, tá? Então, eu vou deixar meus bonecos lá no Nemesis até essa questão da fila acabar. Acabou a fila, eu venho pro, pro Rage. farmo o Gold com o Demon Hunter... No Storm Rage E tento transferir os meus bonecos pra cá com o Gold que eu farmar com o Demon Hunter Que aí eu evito de gastar sem pila, né mano Porque querendo ou não, sem pila pra transferência de personagem É um fucking dinheiro mal gasto, né Então vamos, vamos tentar pensar um pouquinho e fazer as coisas com juízo Porque eu sei, o WoW às vezes ele dá essas empolgadas na gente Mas, cara, olha, isso aqui vai ser um print legal pra... Vai ser assim, ó Para o vídeo, beleza, mano? Então tamo junto Só tem que tirar o bagulho do quadro eu venho pra cá. É isso, mano. Estamos junto. Obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo aqui. Foi... Olha, mano. Tem que pegar o sol da horinha, né? Print screen. Salvei. Eu vou tirando alguns prints aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu. Estamos junto. Não esquece de se inscrever no canal. Se não for inscrito... E aquelas coisas que os senhores já sabem Beleza? Lembrando que a minha interface e as coisas Tá tudo na aba Addons lá Basta se tornar um membro aqui no canal E obrigado também quem já é membro Vocês ajudam demais, mano o Nosso crescimento aqui no YouTube, beleza? Beijo e a gente se vê no próximo vídeo Tamo junto